pensa numa pessoa irritante. O que que dá para fazer para que a gente consiga mudar os nossos sentimentos em relação a essa pessoa? A primeira coisa é entender por que que essa pessoa é irritante. A segunda coisa é ter a consciência de que você se irrita com ela, mas não é ela que te irrita. Porque dessa forma, você é responsável por esse sentimento e não é ela que é responsável pelo que você está sentindo. A terceira coisa é antecipar quando que você vai se irritar com essa pessoa. Porque aí você já tem planejado um comportamento diferente. Feito isso, é preciso então repetir essa mudança de comportamento, na qual você se sentiu melhor, para que você tenha isso cristalizado. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ressignificar essa pessoa. Porque aí ela passa de muito irritante para menos irritante, passa a ser indiferente e quem sabe um dia até mesmo você possa sentir gratidão por toda essa experiência que você viveu com essa pessoa que era irritante, mas que hoje não é mais.